Voltei! Voltei, rapaziada. Essa sou eu. Agora sim, guys. Calma, Bia, quando for. E o aí, tô você mil me assume? Quero um ver, calma, calma. Você, você tá já rodando tio? Depois que você Isso. aparecer no SBT, vai receber inbox do Gun Kelly. Ah, mas eu, tipo, o Machine Gun Kelly com a Megan. Vocês sabem que a minha paixão, paixão mesmo, é um véio, né? minha paixão, tesão, amor da minha vida é esse homem aqui, né, que eu já mostrei pra vocês, esse homem aqui eu tenho, tipo, quase uma doença de tanto que eu gosto dele, mano, tipo, muito muito, muito, esse é o homem que eu mais amo, assim, tipo, que eu mais mas, mano, ele tá assim, hoje em dia, ele tá horrível mas